Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Os conceitos introduzidos aqui são de inversa à direita e inversa à esquerda de um sigma homomorfismo. Dadas sigma álgebras A e B e dado um sigma homomorfismo f de A em B, Sabemos que se trata de um morfismo indexado entre os universos dessas álgebras, a saber, A e B como conjuntos S indexados. Já sabemos que o σ-homomorfismo F é invertível, isto é, possui uma inversa e, por isso, pode ser dito σ-isomorfismo, quando há uma função G que produz a identidade dos dois lados, invertendo f quando colocada tanto à esquerda quanto à direita. Eu vou considerar aqui agora, contudo, uma outra hipótese, aquela em que a função g de fato constitua na inversa à esquerda da função f, isto é, g bola f com a composição s indexada resulte na identidade s indexada em a, Enquanto que há uma outra função H que constitui a inversa da função F à direita. Isto é, F bola H com uma composição S indexada nos dá a identidade em B com o morfismo S indexado. Quando há só um morfismo com essas duas propriedades, trata-se da inversa de F onde, como já sabemos, F será um morfismo objetivo componente a componente. Considere agora as definições óbvias de injetividade e de sobrejetividade componente a componente para morfismos indexados. Exatamente como no caso homogêneo, é possível demonstrar que uma condição suficiente para injetividade é a existência de uma inversa à esquerda e que uma condição suficiente para sobrejetividade é a existência de uma inversa à direita. Tais condições suficientes, às vezes, também podem ser vistas como necessárias. Por exemplo, é fácil combinar os resultados anteriores para concluir que um sigmo homomorfismo injetivo com uma inversa à direita é de fato um sigma isomorfismo. Ou Semelhantemente, um sigma homomorfismo sobrejetivo com uma inversa à esquerda é um sigma isomorfismo. Você deve aqui, portanto, definir formalmente a injetividade e a sobrejetividade de morfismos S indexados e demonstrar em seguida a generalização dos resultados sobre morfismos homogêneos para o caso heterogêneo.